Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastos e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Saqueadores, usurpadores, bandoleiros, degredados, proxinetas ou apenas mais uma narrativa louroteira? que teu professor de história roqueiro que vai em barbearia gourmet e assiste a série Vikings, inventou para te ludibriar e te roubar de um passado glorioso e te instituir um complexo de vira-lata. No Rasta News de hoje, trataremos de grandes homens que... Há 522 anos, deixaram suas casas e arriscaram suas vidas para encarar o perigo e o desconhecido em busca de novos horizontes, novas possibilidades e, acima de tudo, levar a cruz a mares nunca dantes navegados, numa última cruzada, a que ficou conhecida como Terra de Vera Cruz. Descobrimento. Pô, eu ainda me lembro das minhas primeiras aulas de história no colégio, né? O professor esquerdista, quando ele não estava em greve, ele chegava lá para falar de história do Brasil, né? E me parecia um festival de gente ruim, né, de gente que não prestava em Portugal, que tinha vindo para cá ou como punição ou para fugir de alguma pena. O mesmo professor falava com admiração acerca do dualismo, do zoroastrismo, dos peças, como se fosse a primeira forma de monoteísmo, o que é o mesmo que dizer que um segmento de reta é a primeira forma de triângulo. Ou então falava dos fenícios, né, com aquela admiração que a gente vê nas escolas de samba, ah, grandes navegadores, grandes comerciantes... A gente vê isso aí também naquele estupine viking de Osasco, né? Aquele personagem da classe dos barbarians metido a berserker de apartamento, sob pilotis, que tatua ali o martelo de Thor no braço, raspa os lados do cabelo pra ficar igual uma feminista, faz aquela trancinha e fica juntando dinheiro Vai ir pro Viking, tomar Eggmaster, que é tipo um biotônico Fontoura em euro. Num chifre de gado demais, vendo o show do a Amar e pensando Ai, isso é tão eu. Francamente. Crescia ensinado a ter aquele desprezo pelos portugueses e pela incorporação deles ao Brasil. Imortalizada pela literatura em representações como a da canalice de João Romão, o avarento alpinista social que suga a vida e o trabalho da pobre Bertoleza, enquanto bovinamente buscava um casamento com alguma princesinha de família, levando a cozinheira ao suicídio e que ainda termina recebendo lá uma comendação dos abolicionistas por ser um dos primeiros cariocas com consciência social. O baiano tem consciência social. Acontece que se era isso e apenas isso, tudo o que éramos, éramos também herdeiros disso tudo. Aquele substituto russoniano do pecado original que as ideologias de esquerda nos oferecem para compensar a heresia russoniana. E se é algo que o professor Tolkien nos ensinou com a história dos filhos de Húrin, é que crer-se herdeiro de uma maldição que o levará a uma danação inescapável é um método à prova de balas, de transformar a própria vida e a vida de todos ao redor em um inferno. O povo que não tem um mito fundador, um passado que compreenda uma ordem transcendental, uma narrativa de glória, uma narrativa de superação ou de libertação, é como um homem sem barriga, ou que nunca teve uma ressaca. Um homem sem história para contar, solto no tempo e no espaço, à espera de alguma narrativa, algum arco de significado que possa chamar de seu. Verdade seja dita, somos um país de grandes escritores, mas não somos um país de grandes heróis. Mas essa raparigagem precisa acabar. Então, cessem das loirinhas de History Channel as navegações grandes que fizeram. Calem-se de Ragnar e outros tolos a fama das donzelas que gadearam. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que essa rapariga galega canta, que outro valor mais alto se a levanta. Para falar do nosso descobrimento, eu gostaria de falar sobre os nossos descobridores e um pouco do contexto fornecido por aquele cearense rochedo, o Tucídides de Maranguape, Capistrano de Abreu. Portugal... Sempre teve a vida marítima como destino, uma combinação da sua posição marítima privilegiada e das informações herdadas dos romanos que afirmavam a existência de ilhas alongadas ao ocidente. Isso acendeu a chama exploradora naquele povo. A nobre e justa guerra da cristandade portuguesa contra os mouros invasores desenvolveu uma marinha nacional de fazer inveja a Temístocles e a marinha ateniense inteira, para vocês que ficam aí assistindo 300 e pagando pau para a página masculinista de Inspiração no Instagram. Foi a época em que os portugueses tomaram Ceuta dos Infiéis e descobriram as ilhas de Cabo Verde. E foi nessa fase aí que temos o nosso primeiro grande personagem, o Infante Dom Henrique, filho de Dom João I e paladino level 20 da Ordem de Cristo. Moleque, sai com a tua cimitarra pra lá, vagabundo. Que aqui ó, espada longa com mais 5 de ataque bônus, mais 6 de power attack e mais 3 de bônus contra criatura do tipo Mouro Infiel. Foi uma época em que a imaginação e a fantasia correram soltas e o desejo de Dom Henrique de explorar os mares e quem sabe até encontrar o reino do lendário rei sacerdote preste João e juntos partirem para uma grande cruzada Uepa! contra o restante dos inimigos da cristandade que, embora já quase expulsos da Espanha, ainda dominavam as terras e mares orientais. Pô, irmão, isso aqui seria mais épico que o Senhor dos Anéis, pô. À medida que as explorações foram acontecendo, surgiu a questão de uma rota alternativa para a Índia, como a tomada por Cristóvão Colombo, e convenceu os espanhóis, menos experientes que os lusitanos, a custear uma tentativa de circunnavegar a Terra. Aceitando que Cristóvão Colombo tenha sido genovês, por que razão deixou a cidade de Gênova? Porque não tinha jeito de levá-la no barco. Em 1487, sob o reinado de Dom João II, Bartolomeu Dias chega ao fim do continente africano. Foi um rolê arriscado, tipo pegar um Uber pro Morumbi ali às quatro da manhã, que teria feito Bartolomeu chamá-lo Cabo das Tormentas, a que Dom João protestou. Das tormentas não, meu filho. Da boa esperança. Eu fico tentando imaginar, né, como é que o historiador consegue esses dados, né? Tipo, se tem algum maluco ali com um pergaminho, anotando a conversa entre o rei e o navegador, né? Como é que o pergaminho foi parar na mão do historiador depois, né? Definitivamente, a história é a mais surreal e fascinante das ciências. Eu fico pensando, às vezes, né, no tal do hipopótamo, né? Como é que ele foi nomeado? Alguns vilólogos afirmam que o nome vem da maneira com que se locomovem os hipopótamos embaixo d'água, assemelhando-se a cavalos. Eu gosto assim, das bengalionas. Imediatamente, eu já fico imaginando um grupo de mergulhadores gregos ali, né? Se aventurando no Nilo para observar o comportamento do bicho embaixo d'água. para poder nomear o bicho. Seria mais fácil olhar ele em terra mesmo, né? Chamar o bicho de Jojo Todinho. Pô, um salve aos mergulhadores gregos. Muito provavelmente, algum deles foi comido por um crocodilo, após ter sido comido por um crocodilo. Nome do outro mergulhador Caetaniano que estava ali com ele, aproveitou a tragédia do amigo para nomear mais tarde este outro animal. Tudo pela nomenclatura. Tudo pela taxonomia. Mas vamos voltar para o nosso Dom João II homem realmente admirável, formidável. Mas que formidável! Qualquer vizinho fuxiqueiro apressado, ao saber do retorno de Colombo, proclamando ter achado as Índias, se lançaria diretamente ao mar para lá chegar também. Eu não sei se ele foi, eu vou, se ele foi, eu vou. Mas Dom João, tal qual a Odisseu, não se deixou levar pelo canto das sereias. Viu que os exemplares trazidos por Colombo não se assemelhavam em nada aos produtos das Índias que eles procuravam, bem como a descrição do território. Ou seja, Colombo foi até o mercado de peixinhos comprar coentro, bateu, foi na feira de cavaleiro e voltou com a cinquentola do soltinho de cabobó. Dom João passou no teste de sabedoria e resolveu ficar quieto e se preparar. Construiu navios robustos, fundiu artilharia para fazer frente aos potentados indianos e aos navios árabes. Enviou emissários ao Mar Vermelho, Golfo Pérsico e à costa de Malabar. conseguindo informações sobre a navegação e sobre o comércio. Quando faleceu, Dom João já tinha deixado a bola na cara do gol para o seu sucessor, Dom Manuel, que enviou Vasco da Gama àquela viagem que mudaria para sempre a história de Portugal. Oh, naquela época eles já tinham um time de futebol? <risos> a nova rota não pareceu exercer o mesmo fascínio sobre os espanhóis, que continuaram tentando a circunnavegação. Seguindo as correntes ocidental e meridional que desembocam no Brasil, dizem os recifenses megalomaníacos que Vicente Pinzon chegou ao Cabo de Santo Agostinho em janeiro de 1500. Verdade? Ou apenas mais uma lorota pernambucana para não ficar atrás da Bahia? Não sei. Pedro Álvares Cabral é quem nos interessa aqui. No domingo, dia 8 de março de 1500, Pedrinho é celebrado por Dom Manuel, de quem recebe um barrete bento pelo Papa, uma bandeira com as armas reais e a cruz da Ordem de Cristo um loot de itens mágicos para essa que seria uma das maiores campanhas em termos de XP da história. Partindo de Belém, rumo às Índias, com uma armada de 13 navios numa segunda-feira, 9 de março de 1500, 1.500 soldados, negociantes, aventurosos, mercadorias e dinheiro e moeda diziam muito sobre parte dos intuitos da expedição. Pacífica, se o povo for dado ao comércio, belicosa, se o povo for hostil. Foi também o cavaleiro veterano, peruvai de caminha, Nomeado como o escrivão da feitoria de Calicute, mas acima de tudo, os franciscanos, sob a guarda do frei Henrique de Coimbra, que mostravam também o caráter missionário dessa expedição. O que fez Pedro Álvares Cabral depois de pôr o primeiro pé no Brasil? Pois o outro, né? Senão ele caía. A menos que ele estivesse usando uma muleta, não sei. A primeira coisa foi rezar. Uma missa naquele solo. Algo sempre pormenorizado nas aulas de história, que buscam olhar para tudo apenas daquele ponto de vista materialista e tacanho do mundo, né? Jamais conseguindo achar outro fim na ação humana que não um mero expediente de caráter financeiro. Com o grupo completo, temos guerreiros, paladinos, bardos, mercantes, clérigos e aventureiros que partiram rumo ao horizonte. No dia 14 de março, chegaram às Ilhas Canárias. No dia 22, chegaram a Cabo Verde... E aí a frota de Vasco de Ataíde se perdeu, segundo conta Caminha. Buscando ventos mais francos para dobrar o cabo, encontraram então a zona dos Alísios e vieram seguindo o seu rumo. Quase um mês depois, no dia 21 de abril, avistaram pedaços de planta flutuando, aves, sinais de que havia terra nas proximidades e que essa terra não era Recife, porque eles não viram nenhum tolete, nenhum palito de picolé ou nenhum pacote de biscoito treloso. As pessoas cagam no mar! Enfim, no dia 22 de abril de 1500, os nossos aventureiros chegaram, acidentalmente, àquela que ficou conhecida como a terra de Veracruz. O grande aventureiro, Nicolau Coelho, foi o primeiro a fazer contato com os nativos, que vinham nus e munidos dos seus arcos e flechas. Prova de que é até possível que o selvagem seja inocente contra suas vergonhas. Mas burro de andar desarmado ele não é. Isso aí é a ideia de que é de gordinho, branquinho, de apartamento, aspirante a cidadão da União Europeia. Nicolau fez gesto para que baixassem as flechas e trocaram alguns presentes. Veio então uma chuva danada e os nossos aventureiros resolveram buscar um lugar mais abrigado, velejando para o norte, onde terminaram encontrando um Recife que abrigava um porto de larga entrada, onde cabiam mais de 200 navios e naus. Lá, eles terminaram conhecendo mais alguns nativos e dois deles foram levados à Capitaina, onde foram recebidos com muito prazer e muita festa. Imagina lá, né? O zinho pelado festejando com o peru vai de caminha. Os portugueses mostraram os bichos para ele. Eles tiveram medo da galinha. Eu entendo, né? Eu tenho um amigo que tem medo de galinha. Eu, quando era pequeno, eu gostava de fingir que as galinhas lá de casa eram os velociraptor, né? Tipo, eu saía correndo e tangendo as bichinhas assim, como se fosse um pastor de dinossauros. Quando eu vi Chris Pratt lá, né, fazer o mesmo naquele Jurassic World lá, eu não fiquei nem um pouco impressionado, porque eu já era pastor de dinossauros. Comecei isso aí. Só que sem usar aquele lápis de olho ridículo, né? Pois bem, este lugar, onde os índios festejaram com os lusitanos, ficou conhecido como Porto Seguro, lugar em que o rendezvous e a farândola desde então nunca terminaram. Hora <risos> Infelizmente, na minha época, havia virado o destino do jovem brasileiro de ensino médio, que vai para lá HDA ao som da guitarra elétrica de Armandinho. Pequeno dia. No dia seguinte, os navios adentraram o porto e ancoraram. Já no domingo de Páscoa, dia 26 de abril de 1500, ergueu-se um altar onde Frei Henrique celebrou a primeira missa dessas terras, onde pregou sobre a ressurreição do Salvador, sobre as aparições aos discípulos, a incredulidade de Tomé que guardamos até hoje. Para mim, um dos momentos mais emocionantes da carta de Peru Vaz de Caminha é o da sexta-feira, 1 de maio, quando os aventureiros trataram de fincar a cruz na terra. Durante a procissão, houve um momento muito lindo em que os nativos ao ver o carregar da cruz, se puseram embaixo dela para ajudar a carregá-la. Plantando a cruz, Frei Henrique disse outra missa. E quando veio o Evangelho, todos se levantaram, os nativos se levantaram também. Eles imitavam os gestos de resposta durante a liturgia. Após o serviço, um nativo mais velho, de uns cinquenta e poucos anos, chamou os outros nativos e começou a explicar para eles. Ele apontava para a cruz e apontava para o céu. Pero vai de caminha, perto do final de sua carta, louvará, a natureza brasileira, mas há um detalhe que eu sinto que ficou perdido na nossa identidade, o tal do país com muita geografia e pouca história. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados, como dentre de entre douros e minho, porque neste tempo da agora, assim o achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo por causa das águas que tem contudo o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta gente e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar e que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para esta navegação de Calicut quanto mais disposição para nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja a saber o acrescentamento da nossa fé Caminha não sabia mas ele nunca mais veria Portugal grandes navegações portuguesas, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Pai do Filho do Espírito Santo. Tem que respeitar. Graças a Deus que eu sou brasileiro, aqui é brasileiro. Não é essa tua porcaria de Azatru não, Mancebo Pagão. Pagão é a minha na tua mão. Dos que chegaram ao Brasil nesta viagem, da qual a notícia quem veio trazer foi um navio de provisões e mantimentos, Cabral seguiu para a Índia, uma viagem árdua e que quatro navios naufragaram ao final de maio, todos mortos. Foi só em setembro que o resto da frota chegou a Calicute, onde estabeleceram um ponto comercial. Nas disputas com os muçulmanos, um ataque matou a maior parte dos portugueses, inclusive pelo Vaz de Caminha. Cabral retaliou, foi bravo, bombardeou a cidade, capturou 10 navios muçulmanos e executou a tripulação. Foi só em janeiro de 1501 que ele começou o seu retorno a Portugal, que só se concluiu em junho daquele ano. É preciso bem mais do que apenas uma gananciazinha dinheirista para fazer o que esses homens fizeram. Por mais complicada que a nossa história se torne com o passar do tempo, as disputas, o sangue derramado, as intrigas e traições, nunca se deixe enganar, viu? O nosso descobrimento foi um momento belo, um momento árduo, um feito jamais atingido se fosse pelos homens de geleia que nos ensinam a cuspir no nosso legado com a ar da mais alta sabedoria. Estes homens são meros garotos de propaganda da bigodagem. Viva a terra de Veracruz! Viva o Brasil, a última cruzada! Vai! de bigodagem é hora do nosso troféu bigodagem o nosso troféu bigodagem de hoje vai para Sebastião José de Carvalho e Melo o famoso Marquês de Pombal o Marquês de Pombal é um daqueles casos de alpinismo social estilo Littlefinger né Fidalgo de baixa nobreza Sebastião José de Carvalho raptou a viúva de seu primo com o consentimento dela vale se alentar comer comer estuprei não e fique bem claro. E fique bem claro. Dona teresa a sobrinha do conde dos Arcos. O que gerou um certo desconforto na família ao ver a Balzaciana casada com alguém tido como inferior. Mas arranjaram o casamento mesmo assim depois do rapto. Dizem que isso contribuiu para um certo ressentimento e desprezo por parte de Pombal para com a nobreza. Já com quase 40 anos na cara, Pombal serviu como embaixador na Inglaterra quando recebeu a notícia do falecimento de sua esposa. Em 1745, ele foi transferido para Viena para negociar uma reconciliação entre o Papa e a Imperatriz. E foi aí que ele se casou pela segunda vez com Eleonor, a condessa de Down, sob influência da esposa austríaca de Dom João V. Em 1747, retornou à Inglaterra, onde, diz o historiador jamaicano Rastucidides, certa vez, ao participar de uma partida de futebol com outros nobres burocratas, deu uma bicuda na bola e ela foi parar dentro de uma loja maçônica. Ao entrar na loja para buscar a bola, encontrou o grão-mestre varonil e tratou de introduzir-lhe as suas. Ao retornar para a partida, todo suado e com as calças semiabotoadas, os amigos perguntaram o que se passou na maçonaria e Sebastião respondeu que não poderia dizer, porque acabava de tornar-se maçom. E dizem que foi aí na maçonaria onde ele aprendeu a tomar sol no períneo e outras extravagâncias esotéricas de cunho gnóstico. Após a morte de Dom João V, que não gostava muito dele, o novo rei, Dom José, Nomeou-o ministro das relações exteriores. Eu, eu sou ministro. E foi aí que começou a grande carreira bigodeira do nosso pombal. À medida que o novo rei foi lhe concedendo mais e mais poder e o marquês foi tratando de usá-lo para livrar-se de mais e mais responsabilidade. Em 1755, houve um terremoto em Portugal. E como todo bigodeiro oportunista, o marquês se aproveitou da crise para aumentar o seu poder e, consequentemente, o gasto do dinheiro que era produzido nas minas brasileiras. Longe da realidade dele, para que ele pudesse se preocupar com os custos. Graças a Deus, né, que hoje a gente já não é mais assim, né? Deus me livre algum poder estrangeiro se aproveitar de um estado de emergência para se tornar mais autoritário e exigir coisas de lugares que ficam longe de onde ele está sediado e onde ele não pode experienciar o preço pago pela população. Viva as luzes da modernidade! Mas o Brasil não dava conta de produzir tanto ouro quanto ele precisava. Então foi necessário começar a olhar para algum outro bode expiatório para servir de porquinho, os jesuítas. Iluminado, iluminista, Pombal antecipou uma estratégia muito parecida em forma com a que a gente viu no início da Revolução Francesa, em que os revolucionários, de certa forma, confiscaram o absolutismo e o pioraram, fazendo com que o rei, Luís XVI, assinasse decretos extremamente autoritários diretamente do cárcere em que o colocaram. Tomar posse de uma instituição e usá-la para os fins opostos é uma manobra dialética que todo bom revolucionário conhece e que o Marquês de Pombal usou com a Inquisição, transformando-a em uma instituição do Estado português e usando-a para perseguir os seus inimigos. O verdadeiro déspota esclarecido. Foi a partir daí que a coisa ficou sangrenta, estilo Game of Thrones. Em 1758, o rei gado demais voltava de um rendezvous na casa de sua amante, Dona Teresa, mulher do quarto Marquês de Távora e foi alvo de um atentado. Pombal tratou de usar essa oportunidade para convencer o rei de que havia uma conspiração por parte da nobreza e dos jesuítas e usou os métodos inquisitoriais de tortura para extrair confissões de membros da família dos Távoras. A execução foi brutal e viedosa e serviu para assegurar o seu poder, recebendo o título de Conde de Oeiras em 1759. Nesse mesmo ano, ele deu o bote nos jesuítas, expulsando-os do Brasil e de Portugal, e confiscando todos os seus bens. Não muito diferente do que fariam os revolucionários franceses 30 anos depois, só que com as terras de toda a igreja. Apesar desse show de poder indomável e isento de qualquer responsabilidade, o Marquês deixou um legado especialmente nefasto tanto para o Brasil quanto para Portugal. A expulsão dos jesuítas deixou um vácuo educacional nos dois países. E quem entrou para tentar suprir esta demanda foi o Estado, com uma educação quando sequer acessível, autoritária, e voltada para a subserviência ao Grande Leviatã. Um exército de Proto-Charlinhos marchando pelo Século das Luzes, que deveria ficar para sempre conhecido como o Século das Inversões Demoníacas. Luzes que são trevas, revoluções libertadoras que instalam o pior dos absolutismos, inquisições seculares e déspotas reformadores das próprias circunstâncias. Sebastião já não está mais entre nós para pagar pelos resultados, e por isso merece o nosso troféu de bodagem. Rasta, por que muitas pessoas consideram Getúlio Vargas um político de esquerda? É porque tem aquela interseção entre esquerda e fascismo, né? Tipo, o fascismo, ele é o centro. Então, o trabalhismo é incomum, o sindicalismo é comum. Rasta, é verdade que todos os políticos são iguais e são parasitas? Olha, não é que eles são todos iguais, é que no que eles são iguais, eles são iguais. E é que todo poder mama do povo. Rasta, na minha missa o padre fica cantando e mandando levantar as mãos. É assalto ou vai trocar a lâmpada, filho?